Vozes existem. Vorazes. pelas matérias. Vocês pensam que minha existência não existe, mas precisam saber que vozes existem sim. E invadem matérias e são vorazes pelas matérias. Por aleatoriedade, escolhi falar como feminina. Enquanto vossa espécie não define se fala como macho ou como fêmea, sei também que vocês têm dificuldade de entender o que não é vocês mesmos. Mas eu vou tentar explicar. Sou uma voz. Só isso.